Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí nos seguindo, avise teu pessoal que nós vamos dar mais uma olhada nos últimos acontecimentos e tentar interpretá-los. Né? Se você está assistindo no Facebook, é melhor ir para o YouTube, que a imagem fica bem melhor e é mais fácil acompanhando é? olha e você sabe que nós estamos em todas as mídias né? pode assistir a gente no celular porque estamos no, no zap zap a, a, o nosso site é amigável ele pode você pode navegar nele tranquilamente pelo celular ou qualquer máquina né? bom enfim inscreva-se também no, no YouTube, né? porque para assistir direitinho é bom estar inscrito lá. Chama o teu pessoal que nós vamos falar do que os jornais, como que os jornais estão se comportando mal no, nesses últimos tempos. Né? Até daqui a pouco. É. Eu, eu, fico, eu fico indignado, assim, eu fico abismado de ver que, como os jornais, né, eles ficaram monotemáticos, né? eles pegam um tema assim, então três, quatro páginas sobre aquele mesmo tema, né? e, pô, assuntos que, né, pô, que, que, que eu não entendo, né? isso é uma, uma falta de ética. O, assuntos que não têm relevância. Né? Por exemplo, o, o caso aí da indicação do, do, do filho do, do interventor, né? porque, para mim, isso é um governo de ocupação, um governo que não, eleito por uma fraude, a, e que atua como um príncipe, né? como se ele fosse dono do país. O país não tem dono, gente. O país é do povo, mas ele se acha dono do país e quer botar o, o filho de embaixador. Então, os jornais só se dedicam a isso. Bom, isso aí é coisa para a gente dar uma notinha né? e, e procurar saber por que, que ele quer colocar o filho lá. O que está em jogo nisso né? é o chamado movimento do, criado pelo Steve Bannon, que é uma internacional do fascismo, né, que agrega os fascistas da, da Itália, né, que a extrema-direita italiana está se armando até com mísseis. Né, né, a extrema-direita da, da, da Hungria, da Bélgica, e, enfim, é uma internacional fascista, esse tal do movimento. Isso é que é o importante, mas a, a, a, a, a mídia fica dando, descrevendo, pô, vai falando nada, em três páginas, sobre o pobre do... do o pobre não, né? o, o, o riquíssimo é, filho Eduardo. Bolsonaro, deputado federal. Por, por sinal, deputado federal eleito com o maior número de votos. Né? Esse é o nosso país. Né? Ele é um deputado federal eleito com o maior número de votos. Olha, gente, eu fico realmente ah, abismado em, em, em ver como é que os jornais assim, são monotemáticos. Né? Eles só falam sobre as mesmas coisas. Dedicam por três, quatro páginas para o um mesmo tema né? e sem ir a fundo no tema, sem explicar as razões dos fatos que eles estão expondo. Né? Ficam só no supérfluo. Isso, isso, isso se chama... Diversionismo, sabe? É desviar a sua atenção né, para as coisas realmente importantes que estão acontecendo. E veja que, enquanto você se distrai né, com o anúncio de que o Eduardo Bolsonaro está indicado para ser embaixador do Brasil, nos Estados Unidos, os jornais dão três páginas sobre, mas não falando nada, né? Descrevendo a vida do rapaz e, mas não indo a, a, ao fundo da coisa. Por quê? O que que é? Por que que eles querem colocar o o que significa a ida de de um Bolsonaro, né? A a Washington? significa nada mais, nada menos que o reforço do movimento, que é a internacional fascista criada pelo Steve Pano, né, que engloba a ultradireita da Itália, da França, da Bélgica, da Áustria, da Hungria. Né. Essa internacional fascista vai se fortalecer né, com o Bolsonaro ou qualquer outro brasileiro indicado pelo atual governo de ocupação que vai ocupar essa embaixada. Mas, seja o Bolsonaro ou seja qualquer outro indicado por ele, quer dizer, um homem de confiança desse governo vai ser um homem de confiança do senhor Donald Trump. Este governo de ocupação serve aos interesses do senhor Trump, serve aos interesses dos Estados Unidos e do capital financeiro, como se vê através das ações que todo dia são tomadas pela equipe econômica. É, aí é que está o verdadeiro perigo, aí é que estão acontecendo as coisas, né? Veja que você podia comprar, ou até receber de graça, né, os medicamentos fundamentais mais usados e mais necessários para manter a tua saúde, né, eram fabricados por empresas estatais. Né, aqui, aqui estaduais, né, no caso de São Paulo, Bahia, Goiás, né, com fábricas que, de, de remédios, remédios genéricos, porém de altíssima qualidade, né, controlados por entidades consagradas internacionalmente, como é o Butantan, que também fabrica remédios, e como é a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Manguinhos, lá no, no Rio de Janeiro, né, que é referência mundial em toxicologia e investigações eh, eh, nessa área. Né? Então, o governo simplesmente deixa de comprar remédio dessas instituições para favorecer as grandes corporações transnacionais. Este é um absurdo, né? O absurdo o preço dos remédios fabricados por essas transnacionais, porque não existe um só laboratório desses remédios mais usados, que seja brasileiro, não existe mais. Todos eles são ou alemão, ou francês, ou norte-americano, ou suíço. Essas grandes corporações dominam o o, o mercado mundial de medicamentos. E eles impõem os preços que eles querem. É? E, inclusive inventam remédio para tudo. É? <risos> remédio para tudo que não curou nada. E, e, e às vezes provoca sequelas é? piores do que a doença que está sendo tratada. É? Ao passo que... Os genéricos é a salvação sua, minha, que, que vivemos de, de salário, de, de uma aposentadoria é, roubada, né? uma aposentadoria dada pela metade, porque o governo pega o resto. E por aí vai. Né? Agora, o, o, outra loucura que, a, anunciada agora... Que, que você provavelmente não prestou atenção porque os jornais só falam do Bolsonaro. É o governo, o, a parte econômica aí, diz que vai liberar aí parte do FGTS, porque quer botar 30, 40 bilhões mil, é, de dinheiro no mercado. Ve, veja você, e, isso aí é, é um. Uma armadilha. Uma armadilha. Por quê? Porque você pega esse dinheiro e vai, vai consumir. Vai tomar cerveja... No, no ano passado, quando o Temer fez isso, o que que todo mundo fez? Pagou dívidas. Quem não tinha dívida, Gastou o dinheiro, comprou presente, comprou um objeto de desejo. Veja o seguinte, e depois quando você for demitido, porque o mercado de trabalho está se encolhendo, como é que você vai ficar sem o seu sem o, o, o fundo de garantia? Como é, que, como é que vai ser, se você já gastou? Oi gente, cuidado aí se você retirar o dinheiro de lá, até vale a pena retirar. Retira sim, retira e aplica o dinheiro. Pagar, pagar a dívida que tem juros em cima, ainda mais se for de cartão de crédito, usa para se livrar disso isso também. Para isso vale. Mas se você não tiver encrencado com, com nenhum cartão, né, usa esse dinheiro para aplicar numa conta de, de, que possa dar, render alguma coisa né? melhor do que ele rende. Estão tirando um dinheiro que é seu. Né? Que, como agora também disseram que vão é, terminar o processo de desestatização, que eles chamam, né? que é a venda de ativos. Já anunciaram aí que vão vender tudo que, tudo que é estatal, eles vão vender. Tudo. E, e vão começar com a, a Eletrobras. É, aliás, eles já fatiaram a Petrobras, já, a, a Eletrobras. Né? Eles já fatiaram a, a Eletrobras para ficar mais barato vender em pedacinhos. Né? E claro que, que consegue vender, porque, e, e, e, veja, você compra um, um, um bem de, de, de infraestrutura, né? você compra um, um, um bem de infraestrutura já montado, já funcionando, sem nenhum investimento que foi o de pesquisa, de formação de engenheiros, técnicos e tal todo é, né, que tem por trás da instalação desse bem, eles compram e passam a ter lucro imediatamente. Porque eh, essas, essas grandes corporações eh, internacionais, aí, o que, que elas querem? Lucro. Né? Elas têm ações espalhadas no mundo inteiro. Então, eles têm que dar para os acionistas lucro. Então se não fosse para ter lucro, eles iriam comprar? Você Antes aqui, tinha a Eletropaulo. A Eletropaulo era é, herdeira de uma ex-empresa estatal, quer dizer, era do estado de São Paulo. Aí eles começaram a transformá-la numa empresa de capital aberto, né? com um acionista para todo lado e tal, e agora, quem é que é dona da Eletropaulo é a Estatal Italiana de Eletricidade, a Enel. Então você paga a luz, que está cada dia mais cara, e quem lucra são os italianos. E não há investimento em troco. Então veja você, desde os anos do início do século passado, né, que há um esforço do Brasil para desenvolver a, a energia elétrica auto-sustentável e limpa. Né? O Brasil é campeão em produção de energia elétrica limpa, cuja fonte é a água. Né? E isso, os caras, depois de estender a rede elétrica, tudo isso fomos nós que fizemos. Agora dá para o italiano, eles sem ter investido nada, compra isso e quem fica com o dinheiro dessa compra o sistema financeiro você não vai ver não vai um centavo na produção vai tudo para o sistema financeiro vai para pagar dívidas dívida dívida que você não fez nem autorizou então o dinheiro evapora é isso que está acontecendo e que os jornais não estão falando. Você vê páginas e páginas sobre assuntos irrelevantes. Cuidado, gente. Prestem atenção nas coisas. Pense, pense porque, do jeito que está, você não vai ter país para os filhos e netos. Queira o teu país. E não deixe que isso se perpetue.